Pessoal, beleza? Franz Rezende Davi César, mais uma vez aqui na obra do Dama 4, mas hoje quem vai, vai dar explicação para vocês é o Davi. A explicação de hoje, pessoal, sobre borda de piscina. Aqui é uma piscina, tá? Que é uma piscina de vinil, não vai ser pastilhado nada. Mas a gente é, tá trabalhando aqui, pessoal, com uma borda de, de, de piscina. Em volta aqui, pega a borda para nós, ô Davi. É uma borda de cimento. Pedra, pô. Isso, chama? como que chama? Pedra-pou. pedra, pol. pedra pol. É Coisa nova. Coisa nova. <risos> Pessoal, é um material... Nova não, né? Tem um tempo. Já. Isso, é um material tipo sementício, tá? E a, a explicação que o Davi vai passar pra vocês é, é a respeito da paginação que foi feita. Eu vou mostrar pra vocês aqui bem rapidão. Tá meio claro, que talvez não dê pra ver. Ó. Mas a borda foi assentada, tá vendo? Tem corte lá, tem corte lá, tem corte naquele canto e corte nesse canto. Então é o seguinte, o mestre Davi vai explicar pra vocês como que ele fez para fazer o contorno da, da, da, da, da borda, como que ele fez a divisão dos quatro lados, como foi feito os cortes nos cantos, ele que vai explicar. Vou inverter a câmera aqui para ficar mais fácil e ele vai passar a explicação para a gente, beleza? Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender quando você vai colocar, fazer a colocação aqui da, da borda, a instalação, é conhecer a dimensão da peça, tá? A dimensão de cada peça e o, o principal de tudo. É você saber as dimensões da piscina O que você vai fazer? Você, vamos supor, uma piscina tem 4 metros Você vai ter que achar o centro dela Certo? 2 metros E aqui deu duas situações diferentes Para dar o corte no, no canto Esse corte aqui, pessoal Ele tem que ficar a peça o maior possível Aí é na hora de você fazer a paginação Que você vai ver o tamanho do corte Quando eu achei o centro dessa daqui Esse aqui é o centro eu comecei peça inteira do centro pra cá para pra lá. E aí dá a peça inteira aqui. E essa daqui foi o inverso. Essa daqui, ó. Porque se eu começasse do centro, igual eu comecei desse lado aqui, ó. Rapidinho pra vocês terem uma noção. Ó, o corte ia ficar muito pequeno. Tá? O corte ia ficar muito pequeno. Aí o que, que eu faço para esse corte ficar maior? Ao invés de eu começar a inteira aqui, eu vou dividir o centro da peça e vou começar daqui. Então eu ganho esse espaço que vai recuar para cá, é onde vai aumentar o corte aqui. Tá vendo? Deu esse tamanho. É, o principal é isso. É você saber a dimensão da piscina. Você vai dividir o centro. Você sempre começa a fazer a paginação inteira. Você pega o centro e faz inteiro. Se o corte ficar muito pequeno aqui. Você divide o centro, que você vai ganhar metade da peça para lá e vai aumentar o corte aqui, entendeu, pessoal? Perfeito, mestre. É isso aí, pessoal. E depois de toda essa divisão, ah, os cortes foram feitos, como vocês podem ver aqui. Ó, deixa eu ver se é, como tá muito claro, talvez não vai dar para pegar certinho. Mas foi feito aqui, ó. Aquela quina é, encontra com as outras duas, tá? Segunda divisão que o Davi fez no centro aqui, ó. Então, ali ficou um corte grande, aqui ficou um corte grande, ficou totalmente é, bem paginado, né? É, e... ficou bem parecido, né? Os é... cortes ficou praticamente iguais. Às vezes não acontece ficar igual, mas ficar maior possível. Mas o, o ideal, é, da forma que o Davi faz, é que os dois lados ficam com recortes do mesmo tamanho. Então, aquele recorte que encontra naquela quina é do mesmo tamanho desse aqui, ó. Exato. É por isso que tem que começar do centro. Porque, se você começando do centro, os recortes dos dois lados ficam iguais. Davi, agora outra coisa. É, com, qual, com qual tipo de, de massa você fez o assentamento? Olha, pedra pol ou castelato. Que, a castelato é diferente, né? A castelato tem uma gamassa específica para castelato. Que essa pedra aqui imita o castelato. É parecido com o castelato. Ou você fazer pedra naturais, tipo pedra-osso, São Tomé, sempre com a gamassa branca. Certo? Porque, principalmente as pedras naturais, que ela absorve bem a gamassa a e, às vezes, mancha o, o centro da peça. Então, sempre para a gamassa branca aqui, branca, AC3. Eu uso externo e interno. Beleza. É isso aí, pessoal. Então, as dicas aí do Davi, mestre Davi César. Eu, ó, trabalhamos de longa data, né, Davi? Bom, já, tempo, é? já. Bom tempo já. E essas técnicas que vocês veem a gente executando aqui, pessoal, são técnicas que a gente já testa há muitos anos, sempre dá certo. E por isso que a gente passa para vocês. A gente, a gente entende que aqui no Sudeste, na nossa região, é, tem mais tecnologia, mais avançado. Então, a gente consegue ter mais informações e consegue transmitir essas informações para outras partes do Brasil, onde ainda não está não tão avançado assim. Aí as técnicas que a gente usa aqui, vocês aí aprendem e usam aí também, dá certo. Vocês vão evoluindo também. A gente vai colaborando com a evolução da nossa profissão para vocês também. Eu tenho canal, você já sabe, e o Davi também tem. Davi, passa okay. no, o teu canal para a galera te seguir. Arte final acabamento barra rio Preto. É isso aí, pessoal. Na descrição aqui embaixo eu vou deixar o link do canal do Davi para você entrar lá, se inscrever. Tem vídeos comigo junto com ele, porque ele faz parte aqui da equipe do Osalegista, mas tem um canal dele também que ele passa as dicas dele, específicas dele macetes que só ele tem então entra lá e se inscreve mestre, mais uma vez obrigado por estar com a gente aí e você já sabe, todas as técnicas que a gente usa no nosso dia a dia tem no nosso curso, entra lá e se inscreve beleza? Valeu galera, um abraço fui!